Conheça os direitos de quem trabalha em home office. As mudanças no E-Social são temas da entrevista com Óleo Sávio, do Ministério da Economia. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, esteve em Cuiabá para uma série de eventos. Na agenda, ele visitou o Tribunal Regional do Trabalho. Veja como foi. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, veio conhecer o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.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 também pelo ministro Toffoli, que pensa numa justiça grande, forte e, e eficiente. E a gente está aqui na ponta trabalhando para que isso aconteça. A tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E essas ferramentas também estão mudando o mercado de trabalho. Saiba mais sobre o home office ou o teletrabalho. horários a cumprir, gastos com alimentação e deslocamento, congestionamentos... Você sabia que, por ano, um brasileiro perde, em média, 37 dias inteiros só se deslocando até o trabalho? São muitas as dificuldades na rotina dos empregados, mas a tecnologia tem promovido novas formas de trabalho, uma delas é a possibilidade de trabalhar em casa, é o chamado home office ou teletrabalho. Home Office ou teletrabalho é a prestação de serviços fora das dependências do empregador com o uso de tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, o serviço que seria realizado na empresa pode também ser feito na casa do empregado. Em todo o país se calcula que cerca de 12 milhões de profissionais estejam trabalhando em home office. Ébida, quais são as vantagens de se trabalhar em casa? Eu poderia elencar como vantagem de trabalhar em casa é evitar o trânsito matinal, o gasto de tempo de locomoção. A outra vantagem no meu caso, que para mim é muito importante, é a mobilidade. Eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu esteja, que eu esteja conectado à internet. E a terceira coisa é estar no ambiente de casa, onde você se sente mais à vontade. Sérgio, por que, que você decidiu implantar o home office na sua empresa? Quando eu comecei aqui, eu comecei há uns 25 anos atrás, eu era motoboy. Moto e Um dia eu caí de moto nesse percurso. Então, dali para cá eu fiquei sempre pensando assim, por que eu tenho que, que vir, por que eu tenho que correr esse perigo? Então, toda vez que se abrir uma oportunidade de algum dos meus funcionários trabalharem em casa, foi implantado. Isso a gente tem um, implantou há 10, 12 anos atrás. Quando que o home office surgiu no Brasil? De maneira formal e estruturada, ele surgiu no começo dos anos 2000. Foi Inclusive, o pioneiro foi o CERPRO, uma iniciativa de formalizar o trabalho à distância. Né? Depois disso, o home office cresceu de maneira exponencial. Esse crescimento está muito alinhado com todo esse processo de desenvolvimento que a tecnologia nos possibilitou. Hoje se usa o tele para várias atividades. 45% das empresas brasileiras adotam práticas de home office. A maioria delas está no sudeste do país. 77% dos profissionais que desempenham a atividade afirmam que um dos principais objetivos é melhorar a qualidade de vida. A qualidade de vida é uma coisa muito importante para as pessoas e acaba se refletindo para as empresas. As empresas que têm teletrabalho, por proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, elas conseguem atrair e manter melhor os profissionais. Hoje a gente está, em média, com 100 funcionários. Eu tenho um funcionário meu que trabalha na praia. Dependendo do dia, ele pega o computador, sabe onde é que tem internet, abre o computador e começa a trabalhar. A reforma trabalhista, ela buscou, é, entre outras finalidades, né, é, fomentar o emprego e uma das maneiras que encontrou para isso foi regular o teletrabalho é, e regular também o trabalho intermitente. Quanto aos direitos, são os mesmos é, de um trabalhador é, normal. Ou seja, vai ter direito à carteira assinada, vai ter direito à férias, vai ter direito ao 13º salário, é, tem direito aos depósitos do Fundo de Garantia. Então, ele é tratado como um trabalhador presencial. Eu trabalho em home office, que é esse espaço aqui que vocês estão vendo, o escritório de casa, há, olha há mais de 10 anos. E eu acho que o home office possibilita o trabalho na medida em que a gente está disposto a investir em si mesmo. Pessoas que têm uma dificuldade de trabalhar, que trabalham empurradas, que dependem de trabalho de grupo, obviamente não podem trabalhar com home office, porque não tem a disposição para isso. Tem gente que rende muito bem em trabalho de grupo e não trabalha bem sozinha. Isso não é nem uma vantagem, nem uma desvantagem. Isso é um jeito de ser. No começo, eu fiquei meio receosa é, em relação à falta de convivência com as pessoas, porque essa é, um, é uma das desvantagens, digamos assim, porque você não tem você tem muito contato virtual, mas você não tem contato presencial com as pessoas. Não há presença mais de nenhuma pessoa no escritório, na verdade, é uma coisa até interessante, para vir no escritório você tem que ligar para a gente vir aqui e te, te atender, porque também não preciso vir. Eu resolvo hoje tudo através do WhatsApp, computador, internet, a gente vai no cliente. Sérgio, fala um pouquinho para a gente sobre o contrato de trabalho, assim, o que é exigido? Ou a pessoa já, normalmente já tem um notebook, normalmente tem internet em casa. Se não tiver, a gente cria um vínculo, ou, de repente do computador que ele quer, a gente tem um padrão para entregar para ele. É preciso que o contrato estabeleça, é, isso diz a lei, quem é que vai cuidar é, da aquisição, e da manutenção é, dos equipamentos e derivados. Né? Quem é que vai comprar o um computador? Ou, é, ou se for o, o, o que os portugueses chamam de telemóvel, celular. Quem é que vai comprar, adquirir a mesa de trabalho em que ele vai prestar o serviço, se for através do computador. Enfim, os equipamentos. Quem é que vai custear os equipamentos? É, por outro lado, quem é que vai manter esses equipamentos? Então, isso precisa ser ajustado é, entre é, empregado e empregador. O teletrabalho não é exclusividade da iniciativa privada. O Tribunal Superior do Trabalho foi o primeiro órgão do Poder Judiciário a aderir à modalidade. O formato foi implementado em 2012 como projeto piloto e efetivado em 2013. Desde então, o projeto passou por mudanças, foi aperfeiçoado e hoje é exemplo de eficiência. Aqui no TST, o teletrabalho ele surgiu como uma forma da gente... Otimizar e incrementar a gestão de pessoas no tribunal, modernizar mesmo. Então, foi fruto de pesquisas junto a instituições privadas e outros, outros órgãos públicos, né? de que maneira que a gente poderia inovar as nossas ações de gestão de pessoas e acompanhar o ritmo do mercado de trabalho como um todo. A meta do servidor no teletrabalho tem que ser pelo menos 15% maior do que a meta dele, do que ele faz aqui no presencial. O que a gente percebe nas pesquisas, falando com o gestor e com o servidor, é que eles produzem mais até do que 15%. A gente tem um incremento de produtividade. Quando a gente faz uma gestão por resultados, Ainda que o teletrabalhador esteja à distância, não pode perder a sensação de pertencimento, de integração com a equipe. Para isso a gente faz as nossas reuniões, sejam elas presenciais ou sejam elas virtuais também. E nessas reuniões nós fazemos as nossas, os nossos momentos de feedback, onde a gente fala sobre a qualidade que foi produzida, sobre a performance do teletrabalhador, além de avaliar também esses três quesitos que são qualidade, a quantidade, no tempo. E de onde vem o feedback do seu trabalho? O meu feedback principal é por parte dos clientes. A minha negociação com o cliente ela é direta. Né? Eu converso com todos os assessores e mantenho essa relação e o feedback vem deles. 90% das pessoas que atualmente trabalham em home office no país dizem que planejam continuar nessa atividade até o fim da carreira. Será que o teletrabalho se tornou mesmo um caminho sem volta? Eu acho que, que meus funcionários não têm mais tempo de estudar, de aproveitar a vida, aproveitar a família, eu vejo isso com grandes vantagens. Se você souber é, se relacionar, manter uma rede de contatos e de amigos é, e uma rotina de saúde é, para além do isolamento que você fica no momento de trabalho, vale muito a pena. Na decisão da semana, a armazém deverá indenizar trabalhador que foi vítima de acidente durante a limpeza de uma máquina. Veja os detalhes com a repórter Sinara Álvares. Em Diamantino, um armazém foi condenado a indenizar um trabalhador que sofreu acidente na máquina de secagem de grãos.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 o acesso à justiça, os modelos de justiça do trabalho pelo mundo e as mudanças decorrentes da reforma trabalhista no Brasil. Para inscrições, acesse www.encontrointernacionaljt.com A entrevista da semana é sobre as mudanças que o governo federal vai implantar no E-Social. Quem traz os detalhes é o um representante do Ministério da Economia, Órion Sávio. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já.